Olá, seja bem-vindo. Está Começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Semana com audiências de conciliação garante o pagamento de dívidas aos trabalhadores. Isso é muito importante para a Justiça do Trabalho, importante para a sociedade que mostra que a gente tem efetividade, importante principalmente para as partes que participaram do processo.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 A Semana Nacional da Execução Trabalhista mobilizou a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O evento buscou solucionar casos já sentenciados, mas que ainda não tinham pagamento realizado. Para agilizar os trabalhos, também foram feitas mais de 350 audiências de tentativa de conciliação. Veja como foi. Foram cinco anos com processo na Justiça Trabalhista. Agora chegou ao fim com um aperto de mãos. O acordo foi entre uma transportadora e o ex-funcionário, um motorista carreteiro. A empresa concordou em pagar quase um milhão de reais. Estamos aliviados de ter celebrado esse acordo por conta dos valores envolvidos e do tempo que esse processo demorou. E foi só a primeira audiência aqui em Cuiabá da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Nós começamos a semana de uma forma assim muito, muito diferente, já que fizemos um acordo em um processo de um milhão, um processo antigo também. Então assim as partes saíram muito satisfeitas, tanto a empresa quanto o reclamante. Durante uma semana, cerca de 300 audiências de conciliação foram realizadas. É importante para tentarmos pôr fim a alguns processos que já têm decisão transitada e julgada, que não cabem mais recursos, fazendo com que as partes venham e se componham amigavelmente, pondo fim a esse processo. Resolver um conflito foi o que o advogado de um ex-funcionário de uma empresa de transporte também veio fazer na audiência. Depois de muita conversa, o final tão esperado. O processo, ele só ele só vai se resolver com a satisfação do crédito. Né? Sensação de alívio também para a empresa que concordou em pagar os 44 mil reais que devia ao trabalhador. O que é favorável, tanto para a parte autora quanto para a parte ré. No caso, a empresa ela fica satisfeita também para a adaptação total do processo e um encerramento é, tranquilo, vamos dizer. A Semana Nacional de Execução Trabalhista é organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os tribunais regionais do trabalho. Porque é um momento que nós conseguimos juntar os dois em uma mesa de conciliação e nessa mesa são feitas propostas onde nós podemos negociar deságio, podemos fazer o parcelamento e com isso desonera um pouco o devedor facilitando o pagamento e satisfazendo o crédito desse exequente, que seria o empregado. A semana está na sua nona edição. No ano passado, em Mato Grosso, foram arrecadados mais de 12 milhões de reais para pagar as dívidas de trabalhadores. Nós solucionamos processos antigos isso é muito importante para a Justiça do Trabalho, importante para a sociedade, que mostra que a gente tem efetividade, importante principalmente para as partes que participaram do processo.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 Veja a história completa com a repórter Sinara Álvares. Um borracheiro foi atropelado enquanto trocava o pneu de um caminhão da empresa. Ele ficou sem poder trabalhar por mais de um ano e buscou a Justiça do Trabalho para receber indenização por danos morais e materiais. Mas ao avaliar as provas no processo, a primeira turma do tribunal concluiu que a culpa pelo acidente foi tanto da empresa quanto do trabalhador, o que é chamado de culpa concorrente. Isso porque o borracheiro teve uma conduta imprudente momentos antes do acidente, mas não foi o único responsável, já que não ficou comprovado que a empresa realizou treinamentos de segurança para os trabalhadores. Levando isso em consideração, a empresa foi condenada a pagar 15 mil reais de indenização ao trabalhador. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso tem o segundo melhor índice de conciliação entre os tribunais analisados no Brasil. Confira esse e outros destaques agora no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso alcançou o segundo maior índice de conciliação entre os 83 tribunais do país. O relatório Justiça em Números 2019,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 No próximo bloco, você confere uma entrevista que fizemos com a psicóloga Michela Velasquez. Ela falou sobre a síndrome de burnout, uma doença que provoca esgotamento físico e mental e afeta milhares de trabalhadores. A gente volta daqui a pouco.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 E é, também é, intervenções em termos de prevenção, para hum, diminuir o dano que isso traz para as empresas, para as famílias né, e, e para a vida de cada um.